E aí galera, boa tarde. Eu por aqui, Sal Brito, certo? É um prazer estar de volta aqui com vocês. Meu canal foi hackeado, certo? E para poder recuperar, eu tive um problema sério, certo? Tive um problema sério. Passei muito tempo sem poder postar nada. Só consegui recuperar porque foi. Eu tive que entrar numa página do Twitter para poder falar com o pessoal do YouTube para poder conseguir recuperar essa conta. Foi um problema, viu? Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês aqui que é de uma placa-mãe AMD de nome A55M. Ela já é um pouco antiga, DDR3, já, certo? Então, qual é o problema da placa? Você vai ver que ela está ela dando vídeo, ó. dá vídeo. Isso é um sistema Linux que, que eu testo aqui no pendrive. Uso no pendrive para poder testar a placa-mãe, certo? Ela, você vai ver, ó. Ela dá boot, normalmente. Apareceu logo da... Aquela... Cronos, Tá vendo? Dá boot, normalmente. Aí, ó. Só que quando a gente tenta entrar no sistema ela trava. Ela trava. Algumas vezes ela passa um pouquinho adiante, mas não é nada seguro, nada de confiança. Entendeu? Então tá aí, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Que ela está contando ó, os pontinhos lá, ó. O Linux é assim, ó. É. Aí ela vai até um certo ponto. E para ela pede aí. pausando por 60 segundos você pode esperar uma eternidade aí que daí ela não sai então o que foi que houve? eu pesquisei pesquisando a, a as tensões aqui, todas as tensões secundárias bios a do, do da pch do processador de memória, eu achei um tudo normal. Só que, normal entre aspas, né? Nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui, onde a ponteira está em cima. Esses, esses dois camaradas aqui. Eles não estão recebendo sinal no gate. Certo? Eu, eu vi isso com esse meu colega antigo aqui, ó. Eu fiz um, uma... Visualização aqui das formas de onda. Então aí vocês vão ver. Ó. Tá vendo? Nos outros transistos o PWM está funcionando perfeitamente. Né? Eu não vou nem mostrar nos de alta. Vou mostrar logo nos de baixa. Porque se não tiver baixo não adianta. Né? Aí ah, três fases funcionando. Ó, ó lá. A primeira, nada, tá vendo no dreno do, do, desse transistor de baixa, nada, no gate do de alta, que é o par dele, nada, tá vendo? os outros, ó. Ó. olha o tamanho do PWM, no gate dos outros, tá vendo? Esse é o gate dos de alta, se tem alta tem baixa naturalmente, né? A não ser que tem um curto, tá vendo aí? Fica um pouco afuscado porque essas câmeras elas têm um problema com, com cinescópio de, de osciloscópio analógico. O brilho é muito alto, ela fica assim ofuscada, Mas dá para ver. Olha aí. a última fase também, ó. Olha, aí. certo? Agora esses outros dois aqui, os primeiros aqui da direita, esses dois primeiros aqui, ó, vendo? Nada. Nem no gate ó, Nem no gate Nem no dreno do de baixa tá vendo? Zero Zero, zero, zero Então, quem comanda eles É aquele C.I. pretinho ali, ó Quadradinho ali, ó. ó Ali onde a ponteira tá Tá vendo? Olha lá Quem comanda eles é ele No pino 2 desse tem que ter uma entrada de um sinal de PWM que vem lá do, do PWM principal, daquele quadrado preto lá. Ó. Vem e joga para ele e ele distribui para esses dois. Na entrada dele, ó, tem, tá vendo? Significa que o PWM está funcionando. É tão provável que tem vídeo, né? Mas na saída, que era justamente onde, onde era para jogar sinal para o gate dos dois transistores, não tem. Então tudo indica que é ele, porque eu já medi o, o VCC, já medi uma tensão no, que é a mesma do VCC que vai para um pino chamado boot, certo? Que passa por um de outro e vai para o, para o pino do boot, tem também, toda a tensão de alimentação tem, só não a saída do PWM, indicando fortemente que é esse camarada que está ruim, certo? Então é isso aí, ó, ela não sai daí, ó não sai daí ó tá vendo? Sai daí. já testei com o Windows também, não adianta não, também não funciona então é aquele caso em que você grava BIOS troca memória troca fonte vê as tensões bate tudo aí você tá vendo a placa dando boot aí você nunca vai dizer, ah é no PWM, Por quê? porque não tem boot não tem boot, mas não tem pulso, né? não tem comando, entendeu? então Inclusive eu já vi máquina funcionando assim também A Intel também Que funciona duas, três fases E tem uma morta Aí a máquina fica dando tela azul Fica travando Criando problema De todo jeito, certo gente? Vocês desculpem aí o, o, o, a falta de jeito Porque essa câmera é meio, é meio desengonçada mesmo Ela não dá pra fazer como um celular, sabe? Eu ainda vou ter que editar o vídeo e blá blá blá Aquela história toda, né? Então... Fica a dica para vocês aí, certo? Eu estou me apresentando para vocês pela primeira vez aqui no canal. Eu não sei se já ocorreu outra vez, eu não estou lembrado. Depois desse tempo que meu canal ficou hackeado, né? Mas é sempre um prazer, tá bom? Tudo de bom, até a próxima.